E hoje eu vou falar pra você como você pode parar pra escutar alguém. Sabe aquela história, alguém passou no corredor e fala Ah, eu posso conversar com você? Ou, você tem um tempo pra mim? E você diz sim, mas na verdade você não tá dizendo sim. Então é isso que eu vou trazer aqui pra você. Como parar e escutar de verdade. A primeira dica, se você aceitou falar com alguém, é se posicione. Segundo ponto, se mova, né? se direcione, vire de frente para a pessoa. Depois, olhe no olho dessa pessoa. O terceiro ponto é, deixa o seu telefone celular de lado. A gente quer conversar com as pessoas, a gente fala que tem um tempinho, mas eu estou de lado, eu estou olhando para cima ou até mesmo no meu celular. Então, deixe o seu celular de lado. Em seguida, foca naquilo que a pessoa tem para te dizer porque sua mente vai distrair o tempo inteiro. Mas você tem que trazer de volta, porque você escolheu escutar essa pessoa. Foca! A mente foi embora, foca! Em seguida, não julgue. Aquela pessoa pediu para falar com você. Por mais que você vai querer julgar, ou que você está ouvindo e aquilo não está fazendo muito sentido, tente apenas estar focado e não julgar. Porque, próximo ponto, respeite aquilo que vem do outro. Mesmo que você não aceite, você está ali escutando. E aí eu entro no outro ponto, não é o um momento de feedback. Não ofereça soluções, não ofereça dicas. Ali está sendo apenas pedido para você ouvir. E aí, a gente também precisa ter cuidado com as nossas expressões não verbais e até mesmo faciais. Porque você está ouvindo, te pedir para não julgar, para respeitar aquilo que está sendo dito, mas talvez o seu rosto vai fazer uma cara de assustado ou o seu corpo vai se mover. E aí você transmite uma mensagem, mesmo que não verbal, que a pessoa talvez pare de falar naquele momento. E aqui a gente está falando como você pode parar apenas para... Escutar. Uma outra dica é você oferecer ao longo da conversa, né? ao longo da escuta, um olhar para essa pessoa. Você pode até movimentar a cabeça, você pode tocar eventualmente na pessoa, você pode dar um sorriso, ou para que a pessoa entenda que ela está sendo compreendida. Outro ponto: apenas acolha quando alguém te pede para conversar com você, às vezes ela quer só falar. Então acolha aquilo que está sendo dito no final dessa conversa. Talvez você não saiba o que responder. Tá tudo bem, nem toda. Escuta, você precisa responder ou dar um conselho. Apenas acolha e diga. Olha, eu talvez não sei qual a melhor resposta para você nesse momento. E aí a minha dica é que tal você perguntar para essa pessoa, em vez de trazer uma resposta, uma solução, uma dica, um conselho, né, querer dar uma, de ficar psicologizando essa situação, você pode fazer perguntas. Então, uma sugestão é: Como eu posso te ajudar a solucionar melhor esse seu ponto, esse seu problema, essa sua questão? E outra dica é você perguntar para a pessoa: o que, que você espera de mim, do meu suporte? Né? O que que eu posso te ajudar para que você solucione essa sua questão? Então essas são algumas das minhas dicas para que se você virou para alguém e falou: Sim, eu tenho um tempinho para você. Olha só a responsabilidade. Né? Você pare e realmente escute. Então, como eu sempre digo, muito obrigada por estar aqui e por desejar ser a melhor pessoa que você pode ser. Se você gostou, dá um like, compartilhe, deixe sua pergunta aqui pra mim. E se você quiser ir além, dá um clique aqui no link da Bio, que você pode ver os nossos workshops e treinamentos. E eu vou adorar esperar você para o seu próximo passo profissional.